E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Lá todos os dias eu faço lives a partir das 9 horas, 9 e meia. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo aí. Tem lista de dicas para jogadores iniciantes e eu tô sempre atualizando essas dicas. Então se inscreva para você não perder nada. Então, eu vi que muitos jogadores... Os jogadores não viram o vídeo que eu mostrei de dois updates ao mesmo tempo: o update de dezembro e o update de janeiro. Então, para quem tem a curiosidade, eu vou mostrar aqui as imagens dos carros que vão chegar pra gente, tá? Só os novos carros mesmo. Porque tem carro reciclado para variar. O nome desse novo evento que a gente já tá fazendo, inclusive, eu já postei o primeiro desafio de verão no canal já. O nome dele é Forza Tom. É uma homenagem para Ford, tá? Então a gente não vai ter carros novos da Ford porém a gente vai ter desafios da Ford que vai dar carros para gente de outras marcas na capa desse evento a gente tem um MG6 X-Power que é um carrinho semipista tá esse modelo não é de corrida deve ter algum alívio de potência algumas melhorias ali para ter um desempenho melhor é tipo um semipista tomara que esse carro seja bom e por coincidência nessa capa a gente tem um Runiga V2 que é um carro muito raro e toda vez que eu vejo esse carro você sabe a sensação que a gente fica né? o primeiro desafio eu já postei no canal, né? a gente vai pegar um Renault Megane RS250 2010 a gente tem um re... o Renault Megane, se eu não me engano é o 2018 e chega esse modelo 2010 ambos os carros eu não gostei do desempenho, achei meio fraco nessa semana que a gente está agora a gente vai ter o um evento sazonal de outono que vai dar um novo carro pra gente que talvez pode ser um carro interessante nas corridas, que é o hashtag 20MGM MG6, que é o mesmo modelo daquele MG X Power, só que essa aqui é uma versão de corrida mesmo. Vamos torcer para que esses carros sejam competitivos e não carros reciclados, mas os carros de corridas que estão chegando para a gente, tá tendo muita aderência e pouca potência. Tomara que seja diferente com esse modelo. No evento sazonal de inverno, a gente vai ter um Renault Clio, um modelo semipista ano 2016, que é um carro reciclado. E no último evento desse update da Ford, a gente vai ter um Renault Clio 2010, que é é um modelinho muito bom, muito apelão no Forza Motorsport, no Horizon 4 edição Forza é excelente, mas essa versão normal aqui no Forza Horizon 5 eu acho que vai ser bom até no máximo classe B ou então a classe A também, um FWD para quem gosta. E depois que a gente fez o evento sazonal de verão, o Forza ele já começa a liberar para a gente algumas pistas do próximo update. E se você apertar o botão RB, você vai ver que lá no final desse update atual que é da Ford, a gente tem pelo menos o título do novo update que vai chegar para a gente aí no dia 2 de fevereiro de 2023. O nome se chama Automotivo Japoneses. Já dá para a gente ver algumas novidades como novos carros, colecionáveis, novos desafios e novos adereços eu não tô vendo aí nenhuma menção à expansão tá então eu descarto a possibilidade de uma expansão principalmente expansão do Japão eu acho mais interessante lançar um novo Forza no Japão então nesse mês de janeiro no evento sazonal de primavera que vai ser na quinta-feira os desenvolvedores vão anunciar esse novo update que é do automotivo japoneses e como eu não tô vendo nenhuma menção aqui à expansão provavelmente a expansão vai ficar para o mês de março a gente até teve um update parecido, que foi um update em homenagem aos carros alemães, que chegou para a gente o 911 GT3 2021, a Mercedes AMG GT e chegou também o Audi RS4 2018 e outros carros também, esse foi o update 8 lá no comecinho do jogo e o Porsche GT3 2021 ainda é um carro muito raro aqui no Forza. Pelo menos a gente tem certeza que nesse update do Japão a gente vai ter o Nissan 400Z, que os desenvolvedores deram a pista desse carro pra gente lá no ano passado Só que pelo que eu vi, elas são pistas que não tem uma data certa de lançamento Então provavelmente esse carro deve chegar pra gente Faz mais sentido chegar a esse 400Z nesse update do Japão Muitos estão dizendo que pode ser que venha o Toyota GR Ares Seria ótimo, é um carro muito bacana, muito bonito Eu acho que esse carro ia ser apelão, tá? Mas eu acho que o Gran Turismo tem uma exclusividade com esse carro aí o pessoal vai ficar muito chato se o Yaris não vier pra gente Porque a galera quer muito Tá pedindo muito no Discord E nos fóruns do Forza Mas deixe nos comentários quais carros Você acredita que vai chegar pra gente Mano, imagina se chegar aquele monte De carro reciclado que já tem no Forza Horizon 4 E falar que é desse update O pessoal vai ficar revoltado Mas pelo menos o 400E é certeza Nesse update atual Só chegaram dois carros novos tá? Mas em updates anteriores já chegaram até cinco carros novos dia 26 de janeiro a gente vai saber o que que vai chegar para gente nesse update. E o tão aguardado Forza Motorsport, hein, mano? Na última entrevista, o desenvolvedor do Forza Motorsport, o diretor criativo Chris Isaac, disse que a janela de lançamento dele está prevista na primavera desse ano, que é lá dos Estados Unidos, que se eu não me engano vai até o mês de junho. O Forza Horizon provavelmente não vai lançar a expansão no mês de fevereiro, então deve jogar para março. Pelo que eu tô vendo, as desenvolvedoras não estão nem aí se tiver algum certo atrito entre eles, né? Porque quando lançar o Forza Motorsport, Sport, o hype dos outros jogos de corrida vai baixar muito. Na última transmissão, os desenvolvedores estavam mostrando a pista, que é uma das pistas mais favoritas aí dos fãs do Forza Motor Esporte, que é a Maple Valley. É uma pista que eu gosto muito, é um clássico do Motor Esporte. Confirmaram pra gente aí o novo circuito de Spa e o circuito de Laguna Seca também. Vão continuar com a gente no Forza Motor Pela primeira vez vai ter uma pista sul-africana no Forza Motor e um novo circuito original de alta muita velocidade ambientado no Japão, vai ser da hora, hein? Porque o Gran Turismo tem esses circuitos e eu acho que o Forza Motorsport tava faltando muito isso. E no Forza Motorsport 4 tinha alguns circuitos e até pista de drift muito bacana, que eu tenho certeza que muita gente curtiu quando teve a oportunidade de jogar o Forza Motorsport 4. A gente vai ter clima dinâmico para todas as pistas. No Forza Motorsport 7 tem umas pistas que, por exemplo, não tem chuva. Foi utilizada aquela tecnologia de fotogrametria e também foi utilizado a varredura de materiais em 3D usando recursos avançados de renderização com base no feedback dos jogadores o novo Forza Motorsport vai apresentar novos recursos como o gerenciamento de pneu e combustível a gente vai ter vários compostos de pneus também, a física do jogo teve uma melhoria de 48 vezes na fidelidade da simulação o Forza Motorsport 7 a gente sabe que já é muito bom, tanto é que durante as lives que eu faço na Twitch, 2 horas da manhã tem 20 22 jogadores na sala. Imagina esse novo Forza Motorsport com a melhoria de 48 vezes na fidelidade da física. Vai ser muito top, mano. Lembrando que se você quiser jogar o Forza Motorsport 7 que não vende mais na loja da Microsoft, lá na Global Cards ainda tem, tá? O link tá aí na descrição. Tá na promoção ainda. para quem gosta de automobilismo virtual ainda mais da franquia Forza versão digital que você pode jogar no Xbox ou no PC, vale muito a pena guardar ele, hein? Vai vai ser tipo Forza Horizon 2 Forza Horizon 1 algum dia eu acredito que lá no finalzinho desse mês quando os desenvolvedores só anunciar o próximo update os desenvolvedores do Forza Motor Sport vão dizer para gente se a janela de lançamento ainda está prevista até o mês de junho se lançar no mês de junho esse jogo para mim vai ser uma surpresa muito boa mas deixe nos comentários o que que você acha e se você vai jogar só o Forza Motor Sport ou você vai revezar com Forza Horizon eu vou jogar os dois porque eu gosto muito de fazer os eventos sazonais do Fusa Horizon e as corridas online do Fusa Motorsport são ótimas. Quem tem o um Fusa Motorsport 7 sabe como é que é. Cara, e ontem no finalzinho da nossa transmissão ao vivo lá na Twitch Eu fiquei sabendo de um novo jogo de corrida E um simulador que pode ser que seja lançado esse ano Um tal de Hands Sports É um simuladorzão que eu acredito que ele vai querer competir com a Seto Costa, Competizione Pelo que eu andei pesquisando Ele é de uma desenvolvedora alemã Uma tal de Competition Company Foi divulgado que ela está com a equipe de desenvolvimento composta de pilotos profissionais Das categorias de jogos de corrida profissionais mesmo, tem estrategistas de corridas da vida real para deixar o jogo mais imersivo, programadores e o pessoal também que é especializado em transmissão e organização de eventos de corridas profissionais. Esse jogo já tá começando com a equipe muito forte, eu fiquei sabendo que tem até desenvolvedores que saíram do iRacing e estão fazendo parte do desenvolvimento desse game sempre acontece isso, né? Esse game, né? Se é que a gente pode chamar de game porque o pessoal do simulador não gosta, né? Que chama de game. Ele ele vai contar com a Unreal Engine, que é o um motor gráfico da Epic Games, que é muito, muito bom. Só de estar utilizando essa tecnologia, os críticos estão confiantes de que, além da física, eles estão investindo muito na questão gráfica do jogo. A comunidade do automobilismo da gringa já está dizendo que esse game realmente ele está vindo para rivalizar com a Seto Costa Competizione, principalmente porque ele já chegou com a parceria da BMW e da Porsche GT3 e GT3R. Então é bem provável que esse game vai vir na categoria de GT mesmo Não vai ter carros normais Que nem tem no Forza Motorsport Que nem tem, por exemplo, no Project Cars Que infelizmente faleceu A desenvolvedora já confirmou que já tem uma parceria com a ESL Que é a organizadora desses eventos de esportes Inclusive eu já participei de um campeonato do Forza Motorsport da ESL Patrocinada pela Porsche Inclusive tem vídeo aí no canal Pelo que eu entendi também, o jogo vai estar aberto para quem quer desenvolver mods para ele também e até para comercializar mas por enquanto a gente não tem muita informação a respeito disso esse jogo também vai contar com um aplicativo móvel para você gerenciar o conteúdo digital dele ou até mesmo se cadastrar em alguma corrida vai ter um beta aberto na primavera desse ano de 2023 e por enquanto a gente não tem data de lançamento desse novo simulador, mas fica ligado no canal, se eu ficar sabendo de mais informações eu vou trazer aqui para você se gostou do conteúdo deixa o like no do salve, não esqueça, se inscreva na descrição do vídeo, tem lista de dicas para você, beleza? Se quiser correr com a gente, é só colar lá na Twitch e se você quer se livrar do energético link da Overclock tá na descrição beleza? Até o próximo vídeo